Fico feliz que você esteja me vendo. Sinal de que você é uma pessoa buscadora, está buscando a sua própria evolução. Este aqui é um projeto que nós chamamos de Enneagrame se Enneagram se agora. Por que e como ele surgiu? Ele surgiu para atender as pessoas que buscam se conhecer. E como foi que isso aconteceu? Eu estava fazendo um questionamento, eu estava fazendo uma pesquisa para desenvolver um curso. E eu li mais de 110 formulários preenchidos por profissionais da saúde mental, por médicos, terapeutas, psicólogos, pessoas que trabalham com outras pessoas. E aí eu descobri que a maior dificuldade que essas pessoas têm em ajudar as outras é porque ele primeiro precisa conhecer-se a si, mas conhecer profundamente. E aí surgiu esse projeto, então ele está aqui com essa finalidade de ajudar a todas as pessoas. Né? pessoas de RH, que é né, questão de recursos humanos, pessoas que lidam com outras pessoas, vendedores, toda pessoa que trabalha com outras pessoas precisa se primeiro conhecer profundamente, e é nesse projeto aqui. Então, como ele funciona? Eles são, na verdade, quatro módulos, né? esses módulos você que vai dar o tempo que você quer, porque eles vão estar gravados em uma plataforma na Hotmart. Então você assiste quando você quer. Mas o diferencial é que este projeto aqui tem duas horas de mentoria pura. Mentoria de verdade, sobre a sua personalidade. Então é uma hora de mentoria quando inicia o curso, para nós possamos descobrir como é a sua personalidade, e nós vamos explicar isso para você. E ao final, mais uma hora de mentoria para você descobrir o que é que você tem que fazer para eliminar os seus vícios psicológicos que vêm lá da sua infância. Então é um curso totalmente prático, direto, né? porque ele vai te pesquisar, vai te ajudar você a descobrir quem você é e vai te dizer depois o que você tem que fazer para resolver os seus vícios psicológicos e aí realmente crescer e evoluir e ajudar as pessoas com quem você vive e se tornar ainda mais um profissional mais capacitado. Então, muito obrigado, continue aqui e agora vamos ter outros vídeos para, dando mais instruções para você.